Então o que é que isto da alimentação e da dieta tem a ver com investimentos? Como é que eu fui buscar esta ideia? Parece tirada fora da caixa. E yeah. <risos> é, é mesmo propósito para isso. E, e porquê? Qual é que a ligação entre a alimentação que nós fazemos diariamente? e também o comportamento que nós temos com os nossos próprios investimentos, com uh, as nossas poupanças que vamos investindo ano após ano, preferencialmente para a nossa reforma. Qual é aqui o grande paralelismo destes dois pontos? Se tu reparaste, tal é qual como numa alimentação saudável, numa dieta equilibrada, tu deves ter um bocadinho de lípidos, okay, de proteínas e hidratos de carbono, assim é que é, Tal e qual como numa alimentação saudável nós devemos ter proteínas como a carne, o peixe, ovos, etc. As gorduras como, por exemplo, o azeite, queijo, outros laticínios. E também nos hidratos de carbono, massas, arroz e outros cereais que nos dêem energia. Numa dieta equilibrada nós temos um bocadinho de tudo isso. E nos investimentos nós devemos também ter uma diversificação entre tipo de ativos diferentes, entre tipo de situações diferentes de investimento. Repara, se na alimentação nós de repente tivermos uma dieta desequilibrada e, e só estivermos constantemente a consumir proteínas, proteínas, proteínas, por muito necessárias que elas sejam para nós uh, falando aqui o um músculo, não é? Pronto. Eu não, não sou de nenhum Arnold Schwarzenegger, mas percebes a ideia. Por muito que as proteínas sejam necessárias para constituir aqui os nossos músculos, se nós só consumirmos proteínas e deixarmos uh, tudo o resto de lado, de repente vamos começar a ter algum, alguns desafios de saúde, porque vai-nos faltar ali alguma coisa, ok? Vamos, se calhar, não, ter, não conseguir ter tanta energia, dada pelos hidratos de carbono, ou vamos não conseguir equilibrar tão bem a nossa resistência, a nossa, a, a, o nosso bem-estar no dia-a-dia. -dia. E nos investimentos acontece exatamente a mesma coisa. Se tu tiveres no portfólio, por exemplo, só ações de empresas de grande crescimento, as Amazons deste mundo, as Facebooks deste mundo, Microsofts, etc, etc, só tiveres empresas que crescem a 20% ao ano, é tudo muito bonito enquanto corre bem, mas a certa altura vais-te sentir, a certa altura o teu portfólio, de tão desequilibrado que está, vai perder a sua própria saúde. Ou também se tu só tiveres no teu portfólio, empresas que estejam uh, completamente, que te ofereçam muita segurança, porque são empresas que estão no mercado há mais de 100 anos, já passaram por uh, umas 10 crises até agora e sobreviveram, mas já não apresentam grandes perspectivas de crescimento e apenas distribuem quase todos, o, uma grande parte dos seus lucros é distribuído pelos acionistas porque não encontram oportunidades de, de investimento e crescem ali se calhar, 3, 4, 5% ao ano, se tu só tiveres disso no teu portfólio, também ele não vai a lado nenhum, não é? Então, tal e qual como numa dieta equilibrada, nós devemos ter um portfólio equilibrado. É isso que faz os nossos investimentos progredir ao longo do tempo com mais proteção, é isso que faz... Em alturas tão conturbadas como aquela que vivemos atualmente, em que a inflação está a disparar para máximos de décadas, em que nós temos conflitos armados a decorrer, em que nós temos N situações que parece que vão abalar o nosso portfólio, quando tu tens um bom equilíbrio, quando tu tens ativos que te protegem verdadeiramente de todos os ângulos, então tu estás protegido, tu estás com um portfólio inabalável. E isso é muito importante. É, é termos um, um portfólio que realmente resista a todas as crises, que resista a todas as situações que possam acontecer nos mercados financeiros. E por isso, isto queria-te deixar aqui o paralelismo entre realmente a dieta equilibrada e o portfólio que é equilibrado, então por isso mesmo tenho aqui um, um convite para te fazer em que nós precisamos nós fazer este evento 3, 4 vezes por ano, a EL Masterclass de investimentos lucrativos, Masterclass, vai ser, vai ser aqui nos próximos dias 30 de Abril e 1 de Maio e nós vamos bem a fundo nestes temas de proteção do nosso portfólio, porque se tu já investes, certamente te estás a perguntar nas últimas semanas como é que tu consegues proteger-te da inflação alta, como é que tu consegues proteger dos conflitos armados que estão a fazer disparar ainda mais os preços dos bens essenciais e a prejudicar muitas ações que nós possamos ter no portfólio. Estas perguntas estão certamente na tua cabeça. De que forma é que nós nos podemos proteger nestes tempos de grande incerteza? De que forma é que nós conseguimos proteger a nossa riqueza na Bolsa de Valores? E é isso que vamos falar nos próximos dias 30 de Abril e 1 de Maio. Anota aí, fica aqui o link em baixo para as inscrições e espero por ti na IEL Masterclass, que é um evento absolutamente fantástico. Se já participaste, diz aí embaixo nos comentários, também estou ansioso por ver o teu feedback e espero por ti uma vez mais na IEL Masterclass. Se vês pela primeira vez, muito bem-vindo, muito bem-vindo, que vai ser um evento absolutamente fantástico para tu investir em ações com extrema segurança, para teres uma dieta equilibrada nos teus investimentos, ok? Umas salações lucrativas e até lá!